Ó, oh, e agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin colorado! Não, contavam com é isso, meus assiga meus os Chapolin, você tem que me ajudar, o Tripa Seca está me perseguindo. Tripa Seca, só um instantinho, viu Chaves? <risos> Onde ele está? Ele está bem ali, ó. Olá, Chapolin. Por isso eu é pensando que pode me derrotar facilmente. Mas hoje em dia eu estava construindo uma forma de crescimento e posso fazer o impossível. Hahaha! <risos> Olha que eu estou para você, tripa seca. Ai, minha cabeça. Hum, não contava com a minha...